Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda E pelo vídeo, pela fotinha aqui que vocês estão vendo, já até sabe o que, que é, né? É mais um recebido lá da Rosa Tecidos e Aviamentos, tá? E esse vídeo vai ficar um pouquinho longo sim, porque eu tenho muitas coisinhas para explicar pra vocês Porque este vídeo é um vídeo de recebidos daquelas caixas de retalho que eles trabalham Pra quem não sabe sobre o que eu estou falando, eu vou falar um pouquinho da loja e explicar pra vocês. A Rosa Tecidos e Aviamentos é uma loja que trabalha, como o nome já diz, com vários tecidos, aviamentos e muitas outras coisas tem lá na, na loja deles. Eles têm loja física que fica em Cosmópolis, tá? Mas eles também vendem pelo site e pelo WhatsApp, inclusive no grupo eles têm um grupo no WhatsApp, onde é, ela tá sempre postando retalhos muito barato. Promoção, gente, tudo que é promoção, ela posta no grupo. Já, a gente já tá num grupo, acho que já tem mais de 300 meninas lá no grupo. É muito bacana o grupo, porque além dela postar essas coisas, a gente compartilha dicas de costura, de modelagem, tá? Então, vale super a pena participar do grupo. Enfim, eu já trouxe aqui uma caixa de retalho para vocês e deu muita polêmica, então, eu vim aqui com outra caixa que ela me enviou. Chega super rapidinho, ela manda pro Brasil todo, tá, gente? Então, eu vim aqui com a caixa para mostrar novamente pra vocês e explicar todas as dúvidas que ficaram da outra vez, tá certo? Ela tem, eu vou mostrar no decorrer do vídeo, o site dela novamente, Tá? E no site dela vocês vão ver que tem várias caixas com quantidades diferentes de tecido. Como que funciona essa caixa? Essa caixa aqui, você vai comprar por quilo, tá? Então, você não vai escolher os tecidos. Você pode escolher se você quer a caixa de tecido misto ou de tecido leve, tá? Aí, se você escolher esta minha aqui, é a caixa de 3 quilos de tecidos mistos. Então, no site, a hora que nós for para o site dela, vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou falando aqui, Tá? Mas, então, você não sabe o que vai vir. É surpresa, tá? E pode vir retalhos de 60 centímetros até 2 metros, tá? Então, pode vir retalhos aí de tudo que é tamanho. E vários tipos de tecidos, né? Malha, tecidos planos. Então, depende da caixa que você escolher, tá? Bom... É, eu vou mostrar aqui então pra vocês. Olha como que ela veio, toda bonitinha, com esse papel rosa aqui, vem super bem embaladinha, chegou super rápido. Vou mostrar os tecidos pra vocês um por um, tá certo? E a gente também vai pro site e no decorrer do vídeo vão ter alguns depoimentos aqui de pessoas que já compraram pra vocês verem. Porque muita gente ficou na dúvida se vale a pena ou não. Então, pra quem não faz parte do grupo, né, pra quem não segue, é, pra quem não segue eu também não sabe, né, acaba não sabendo se vale a pena ou não. Por isso que eu vou deixar vários depoimentos, no site dela tem depoimento de várias meninas que já compraram, falando o que acharam da caixa de retado. Eu, particularmente, acho que vale super a pena, porque vem muito tecido. Como eu disse, essa é de 3kg misto, tá? Então, no site vocês vão ver que tem outras, outras caixas pra vocês, pra vocês escolherem, com mais tecido e menos tecido. E ela tá com umas promoções muito legal que quando a gente for lá pro site dela eu vou mostrar pra vocês. Então, vem assim, super bem embalado. E olha a quantidade de tecido que vem. Gente, a caixa é grande, olha a minha mão. Então, 3 quilos de tecido é tecido que não acaba mais, tá? Gente, eu vou mostrar aqui. Ela manda super bem embaladinho. Todos vêm no saquinho, vêm falando qual o tecido e a metragem que tem, tá? Então, olha isso. Olha a quantidade de tecido que veio. É muito tecido, gente. Olha. Olha quantos cortes de tecido que vem nessa caixa aqui. Olha isso. Preciso falar alguma coisa? Nem vou falar nada, né? Então, todos os tecidos vêm, olha, com a etiquetinha, ó, musseline de seda, um metro e meio. Vem especificado certinho qual tecido, vem tudo dentro de saquinho. É, os retalhos dela não são retalhos com defeito todos retalhos ótimos de qualidade, tudo tecido bom, tá? Gente, se mesmo assim depois desse vídeo ficar com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou pode mandar diretamente lá para o pessoal da Rosa Tecidos e Aviamentos, que eles respondem que eles respondem vocês super rápido, tá certo? Qualquer dúvida que fica aí. Então agora eu vou mostrar todos os tecidos um por um, de pertinho para vocês verem, tá? No site vai ter fotinho de tudo. Se ficar alguma dúvida, é só entrar lá no site que tem fotinho. Sai daí, amor! Vamos começar, então, por este daqui, que é uma viscolaicra e veio um metro. Gente, eu amei essa viscolaicra. Essa estampa dela tá linda. Eu não abri nenhum tecido, estou abrindo todos aqui com vocês, Tá? Chegou, eu já vim gravar o vídeo, olha só, gente, bem encorpada, tá? Na verdade, olha, tá parecendo mais cotton até, viu? Bem grossa, olha aqui, deixa eu mostrar. Opa, toda de poá, né? Ó, tá vendo? Ela é azul marinho com poá branco e vermelho, tem elastano, então tem malha e tem tecido plano, Tá? E tá super em alta, né, é, tecidos de pular. Então, tá aqui, esse é o primeiro tecido, veio um metro e dá pra fazer muita coisa, tem elastano, tá vendo, ó? Estica e olha quanto de tecido que é um metro, dá pra gente fazer várias coisas. Inclusive, vou pedir pra vocês deixarem sugestões aqui, o, o que vocês querem que eu faça com cada tecido desses daqui, tá bom? Pode mandar até fotinho pra mim. Então, o primeiro tecido é essa viscoláica aqui que chegou. O próximo tecido também é uma Visco Lycra, só que a gente tem um metro e meio aqui. É muito tecido, dá pra fazer bastante coisa, tá? É, essa daqui ela é um pouco mais molinha do que aquela que eu mostrei pra vocês. Aquela lá, eu tô achando que é um cotton. Olha, ela estica pra caramba, tá vendo? Então, também é uma, mais uma malha que veio na caixa. Su Olha essa estampa, super cara de primavera-verão, né? Folhagem vai usar muito. Então, me deixem aqui sugestões. Do que vocês vão querer que eu faça com cada corte desse daqui, tá? Dá pra fazer umas coisas bem bacanas, uns projetos bem, bem legais, porque a gente tem bastante tecido. O próximo tecido é uma viscose sarjada, tem 80 centímetros... Mas olha só, como dá pra fazer bastante coisa. Tô pensando até em fazer uma bermuda com ela. Aqui, a luz está estourando um pouco a cor, mas ela é um rosê. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês, olha. E ela tem um pouquinho de elastano, tá vendo? Olha, e ela é toda no rosê e a gente tem 80 centímetros. Então, ela é uma, uma viscose bem encorpada, tá? Olha, ela não é transparente, tá vendo? Ela parece sarja mesmo. Ela é bem encorpada, essa viscose, bem diferente. O outro lado dela é meio acetinado, tá vendo? Ela é muito linda, essa viscose. Já tô pensando em fazer uma bermudinha, o que, que vocês acham? Ó, 80 centímetros, dá pra fazer uma bermudinha curtinha. Fica lindo com esse tecido, hein? Vamos me deixar sugestões aí do que vocês querem, tá, pessoal? O próximo tecido também não está pegando a cor real dele, por causa da, da iluminação estoura um pouco. É um crepe bubble, ele é um tom de rosa bebê, coisa mais linda este crepe, tá vendo? O crepe ele é todo trabalhadinho e a gente tem 1,40m de tecido. Então, olha só, é tudo retalho, gente, não tem defeito, olha que graça. Gente, maravilhoso, e sabe o que dá pra fazer? Dá pra fazer até um composê com esta viscose sarjada, olha aqui que bonito que ficaria. Tá? Então, me deixem aqui, se vocês querem que eu faça algum composer, algum conjunto, algo do tipo. É bem bacana, gente, amei. Eu adoro crepe e esse crepe tá lindo. Aí, ah, ele, vamos ver se ele tem, ele tem pouquinho elastano, tá? Bem pouco, mas tem. Gente, maravilhoso esse crepe, né? O próximo tecido é uma seda maravilhosa e a gente tem um metro dessa seda. Gente, olha, não dá pra vocês sentirem o toque dessa seda. É maravilhoso. Gente, essa estampa, amei o que é essa estampa, né? Olha isso, lindo demais. E seda. Então, pra vocês terem... Então, pra vocês terem noção de como vem na caixa de tecidos mistos, vem tudo que é tecido, né? Vem desde malha até seda, tá? Então, a caixa... Eu acho que a caixa mista é a mais bacana, porque vem todos os tipos de tecido. O próximo tecido é um musseline, ele é off-white, e tem 70 centímetros, dá pra gente fazer uma blusinha super da hora, maravilhosa, que eu já estou até pensando no modelinho dela, tá? O Musseline, ele já é um tecido bem mais leve e ele é transparente, então, fica bacana fazer uma blusinha, tá? Pra você usar aí com um topzinho, bem bacana mesmo, eu amei esse tecido, estou pensando, seriamente em fazer uma blusinha de alcinha. O que, que vocês acham? Me falem aqui, tá? O que, que vocês querem? Eu tenho também outro musseline que dá até pra gente fazer um composê, olha. como é que eu vou abrir aqui. Este musseline azul marinho, ele é um musseline de seda. Ele é diferente o toque dele, ele tem um caimento mais, mais suave, sabe? E a gente tem um metro e meio dele. Olha que lindo que fica... O azul com o branco dá para fazer até um vestido, sabe? Porque a gente tem um metro e meio, olha, com a blusinha branca e a saia azul marinha. O que, que vocês acham dessa ideia? Já gostei da ideia, hein? Me falem aqui o que vocês já acham de fazer esse composê de vestido. O próximo tecido, gente, tá escrito crepe de seda. Mas não é crepe de seda isso daqui, não. Isso daqui é seda mesmo, tá? E veio... 1,80m, e olha que estampa maravilhosa, isso daqui é seda, não é crepe de seda, não, não parece crepe de seda. Posso estar tá enganada, mas eu acredito que isso daqui seja seda mesmo. Gente, olha o caimento disso, pra mim isso daqui é seda, tá? Maravilhoso, tem 1,80m, então dá pra bolar um projeto bem bacana, e esse, essas cores estão maravilhosas, né? Super Cara de primavera, verão. Amei também este crepe de seda, mas veio como crepe de seda, tá? Ó, veio aqui marcadinho aqui, olha, crepe de seda, mas para mim isso daqui não é, isso daqui é seda pura mesmo, tá? Então, amei este tecido aqui. O próximo tecido, este sim é um crepe de seda. Olha, como você consegue já ver que ele é um crepe, tá vendo? O crepe, ele é texturizado. Este é um crepe maravilhoso também, um caimento maravilhoso, o toque delicioso, gente. Um metro de tecido, dá pra bolar um projeto bem bacana também. Vou ficar aguardando sugestões vo de vocês pra projeto, pra todos esses tecidos aqui, pra gente tá costurando, tá? Maravilhoso esse tecido, temos agora este cetim pliçado, veio 90 centímetros deste daqui, e ele é na cor pérola. É maravilhoso, olha isso. Tá vendo? Ele não é o branco, ele é um pérola lindo, divino. Ai, gente, eu não sei o que fazer com ele. O que, que vocês acham? 90 centímetros, dá pra fazer alguma. Dá pra fazer saia, dá pra fazer até um vestido curtinho, uma saia. Ai, ah, eu acho que eu vou de saia, O que, que vocês acham, Olha. Hum, tô na dúvida, hein? Uma bermudinha. Complicado, quando você gosta do tecido, você quer fazer tudo com ele e acaba que você não sabe o que fazer, né? Eu amei esse cetim plissado, lindo demais. Olha, gente, ele é um pouquinho transparente esse, tá? Então, é, talvez a gente precise pôr um forrinho nele, nesse daqui. E o próximo e último é, tecido que veio é o outro cetim plissado, mas ele é na cor preta tá? Não é transparente, e vem 1,70m um deste. Este daqui, eu estou pensando em fazer uma calça bem larguinha. O que, que vocês acham? Sabe essas calças que tá usando agora? Meio pantalona? Olha só que bacana! Todo plissadinho, vai ficar linda uma calça social, hein? Me deixem aqui falando dessas sugestões que eu estou dando aqui pra vocês, e também me falem o que, que vocês querem, né? Então, tá aqui, pessoal, foram esses os cortes que eu recebi, vieram 11 cortes de tecido, tá? Muita gente da outra vez questionou falando que, ah, não, mas essa metragem não é retalho, ela trabalha com metragens grandes de retalho. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que tá lá, o mínimo que vai vir é 60 centímetros que já dá pra você fazer uma blusa. E aí, o máximo vai até 2 metros se eu não me engano, então, dá pra gente fazer bastante coisa bacana. Então, é, tá aí pra vocês verem, tá? Comprovar. E pra vocês terem mais certeza ainda, eu vou deixar alguns depoimentos de pessoas que realmente compraram, tá? Se você ainda ficar com dúvida, faça parte do grupo do WhatsApp dela, que lá as meninas, elas sempre compram e elas sempre postam fotos das caixinhas chegando, mostram os tecidos, a quantidade de tecido que vem, pra vocês verem que realmente vale a pena essas caixas de retalho, tá? Tá? Pra quem trabalha, então, nem se fala, porque, gente, faz as contas, 11 cortes de tecido. Então, olha, é, vieram 11 cortes de tecido, tá? No total, veio 13 metros e 30 centímetros de tecido. Se você dividir isso daí pelo valor da caixa, vai sair uma merreca cada pedaço de tecido, tá? Então, vale super a pena, gente. Ó, quase, tenho mais de 13 metros de tecido aqui, tá? Tá? E tecidos mistos. Então, tem várias texturas, tá? Pra quem trabalha com tecido plano tem, pra quem trabalha com malha tem. Então, é tecido pra caramba. Agora, a gente vai pro site, que eu vou mostrar pra vocês lá como entrar no site novamente. E vou mostrar todas as opções que tem lá. De caixas de retalho E os preços, tá certo? Então eu vou colocar lá todos os preços pra vocês Pra vocês verem, inclusive da caixa que chegou pra mim Tá bom? Então agora a gente vai lá pro site Aí meninas Minha caixa Que linda Vamos desvendar essa caixa aqui Isso aqui é um gripe, parece Essa caixa eu comprei aquela de 6kg Que ganhava um Tem umas coisas que eu comprei por fora Que eu nem lembro mais o que é, gente mas acho que isso aqui tudo faz parte Acho que isso, algumas coisas eu comprei por fora Muita coisa linda Isso aqui deve ser o quilo que eu ganhei de presente <risos> Ai, mentira Ai, eu vou fazer um casaco Isso aqui tem muito tecido aqui, depois eu abro Ai, gente, eu sou escandalosa Sou muito escandalosa Olha isso Tá sem nome Os tecidos mas cada coisa é linda Renda Renda, gripe Que linda, minha caixa chegou Olha só as minhas coisas Que eu tava esperando Achei que era só semana que vem e Chegou hoje, graças a Deus Sou felicíssima Vou mostrar alguns tecidos Maravilhoso, olha que lindo Esse é aquela viscose pink Que linda que tá Eu pedi uns aviamentos Alguns aviamentos também, muito lindo essa é tricoline Jean grossa, 1,60m, olha que maravilhosa, essa aqui, meninas, é uma renda preta, olha que linda minha renda preta, que maravilha, ó, é um crepe, um crepe maravilhoso também, que eu amei, amei, dá para fazer uma blusa, linda, linda, isso é uma tricoline, Olha que linda essa tricoline quadradinha. Lindo, dá pra mim fazer um vestido tubinho, dá pra mim fazer uma camisa pro meu esposo se eu quiser. Mas é, pensa numa tricoline perfeita, gente. De um tecido mais macio do mundo. Gente, essa malha jacar, pensa numa malha maravilhosa. Olha que lindo o avesso dela. Esse é o direito. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Meninas, esse tecido... É lindo, eu só não sei que tecido é esse. Pensa num tecido lindo, lindo, lindo. Ele parece uma sarja, mas ela é bem leve, então a sarja é mais encorpada. Ela é tipo uma viscose, mas também não é uma viscose. Eu tô maravilhada com ela. Essa aqui é uma viscose também, 3 metros. Olha que linda, num alistado de azul com branco. Amei, amei, esse aqui é um, é um vestido que eu vou fazer, maravilhoso, ó, esse aqui é uma malinha preta, canelada, linda, linda, linda, olha que linda a malinha, canelada, muito linda, aquele caneladinho bem delicadinho, esse é um crepe bubo, olha que lindo, esse também é uma malinha super delicadinha, mas é delicadinha, super, super delicadinha pra fazer blusinha, fica chique demais, muito lindo, isso é um crepe bulbo também No azul petróleo Maravilhoso, maravilhoso Olha que lindo, olha que lindo, gente Tô apa... Chegou Chegou mais rápido do que eu imaginei Nem tava esperando Pra essa semana Mas Aqui são Os meus paninhos Um por um. Crepe. Crepe bubana. Um abraço Pra Ai, gente. Que coisa linda. Muito gostoso. Muito gostoso. Essa é o crepe é tirar, né? Muito gostoso. crepe de seda, ai que delícia pensando um pano gostoso, tudo de bom esse pano viu? esse aqui é o seda, seda off, off white, bom, ótimo, muito delicado, eu, eu não tenho que falar dos panos da rosa viu? É. São ótimo, ótimos, ótimos mesmo. Esse aqui é um seleno liso. Hum, que gostoso. Que leveza esses panos. Esses tecidos muito bom. Aqui em Salvador, muito difícil de achar um tecido como esse. Muito bom mesmo. Olha esse pastel. Ai, que lindo. Ai, vou fazer o short do meu neto. Muito bom, muito macio. Muito gostoso esse tapete. Eu pedi, ó, quero mais, quero mais dele, viu? viu, Débora? Quero mais. Esse é o viscose barrado. Viscose barrada, olha, coisa linda! Linda, linda! Olha, que macio, que delícia vontade de ficar só pegando lindo esse daqui é a musseline dois metros de musseline nem sei o que eu vou fazer com isso muito gostoso mesmo muito delicado esse tecido viu esse daqui é o piquê piquê branco olha hum e ele tem ó, um pouquinho de elastano nele esse daqui é a lãzinha confesso que eu pensei que ele fosse diferente mas eu gostei também muito ela encorpada gostei também dela esse aqui a ah, gente essa renda essa renda é uma delícia olha que linda Olha, é pena que é um pedaço bem pequeno, eu ia fazer uma saída de praia para minha filha, mas não vai dar, porque aqui só tem 75 centímetros, não sei o que eu vou fazer com ela ainda. Esse aqui é uma viscosa estampada, muito linda também, muito show. Interessante que os tecidos, eles têm uma, uma maciça, uma leveza tão gostosa. Esse é o linho da live, da primeira live. Ele aparece diferente, mas ele é um verde bandeira. Eu não, não pensei que fosse um verde assim, mas eu gostei. Eu gostei dele também. E... e que é o bico mesmo Esse aqui que também é um passar fita como salmão Esse vermelho Ainda nem sei aonde que eu vou aplicar Mas eu amei tudo, gostei de tudo Acho que eu vou fazer uma mais bunda rica Por isso eu pedi esse Mas é isso gente, gostei de tudo Tudo muito lindo Amei então, pessoal, agora a gente vai aqui pro site, tá? Que eu falei pra vocês que eu ia mostrar novamente como entrar no site. Então, você vai digitar aqui no seu navegador. www.rosatecidos.com Esta daqui é a loja nova dela, que você vai cair nessa página. Lembra que eu falei que ela tava com algumas promoções? Então, tá aqui as promoções dela. Olha que eu falei. Na compra dos kits de retalho... Um kit de 6 quilos leve, você vai ganhar um kit, um kit de 1 um quilo misto. Se você comprar um kit de 6 kg misto, você vai ganhar um quilo de. Um kit de 1 um quilo de tecidos leves, tá vendo? Então, olha só que bacana, você compra um kit e leva outro kit, tá? Então, aí aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês alguns depoimentos que tem aqui. De pessoas que já compraram aqui, olha, e colocaram no site dela, tá vendo? Então, se você ficar com alguma dúvida, tá com medo de comprar, gente, é sério, não é porque ela manda a caixa pra mim, não, que ela capricha na caixa. Muita gente falou isso. Se vocês entrarem no grupo lá do WhatsApp que eu falei, vocês vão ver que a caixa é igual para todo mundo, igual assim. Não são os mesmos tecidos que vão nas caixas, mas é, é a quantidade, ela manda tecido grande para todo mundo, entendeu? Não é porque eu tô gravando vídeo que ela faz diferença, não, gente. É a realidade, a caixa são as que... Aquela caixa é um modelo que pode ir pra você. Lógico que não vai com os mesmos tecidos, porque é retalho, né? Então, mas vai ter sido grande sim, tá, gente? Então, aqui tem alguns depoimentos. Aí, você vem aqui, ó. Aqui, ir para a loja dela. Você vem aqui. E aí, aqui do lado, você vem no menu retalhos. Fora as outras opções que tem, tá? A minha caixa tem, olha, vários, vários kits de retalho com vários tamanhos, tá vendo? E vários preços. Então, tem preço para todo mundo. Então, para vocês terem uma noção... Tem uma caixa aqui de 20 quilos de tecido. Vocês imaginam a quantidade de tecido que vai. Conseguem imaginar, né? A minha caixa é essa daqui, olha. É uma caixa do kit de retalhos de 3 quilos misto. Ela custa 134,97. E, gente, veio... 11 cortes de tecido, 13.30 metros de tecido, é muito tecido que veio nessa caixa, então vale super a pena, tá? É só vocês fazerem as contas aí, a quantidade que vem. Se você quiser, com, com, se você quiser comprar com menos, tem, olha, tem a caixa de 1kg, de 2kg, e mesmo assim vai vir bastante tecido, porque é só vocês fazerem uma média, né? É, se vocês pegarem, tem a caixa de tecido misto e tem a caixa de tecido leve. A de tecido misto vai vir tanto tecido plano quanto malha. A de tecido leve vai vir tecido só mais fininhos. Eu, eu acredito que seja só tecido plano, tá? Então, eu acredito que venha mais tecidos do que a de tecido misto, por isso que ela deve ser... Deve ser não, por isso que ela é um pouquinho mais cara, tá vendo? Olha, a de tecido leve, de 3kg, ela é um pouquinho mais cara. Ela já vai pra R$146,70, mas vai vir bem mais tecido do que essa minha, porque a malha, ela é, um, ela é mais pesada. Então, e outra coisa, tem gente que não gosta, né, de trabalhar com malha. Então, compra de tecido leve. Gente, olha essa caixa aqui, olha, você vai comprar 6kg e vai ganhar mais 1kg. Ou seja, 7kg... De tecido por R$ reais Parece muito assim, né? Nossa, R$ reais Gente, se na minha caixa com 3kg vieram 11 cortes, você imagina numa caixa de 6kg de leve, tá? Essa daí é a de tecidos leve. Vem, já vem mais, então vocês imaginam a quantidade de tecido que vem. Gente, vale super a pena. Olha o preço: R$ reais É sério. É muito barato e vocês ficam com dúvida no preço do frete. Gente, fala direto com ela que ela faz um jeitinho lá bem caprichado, manda bem compactado o frete não ficar caro aí para sua região. Mas aí o frete você tem que ver com ela mesmo, tá? E aqui vem detalhado, olha, todos os tecidos que podem ir, tá? E os tamanhos dos cortes, ó, tecidos sem defeitos, tá? E os tamanhos do cortes variam de 60 centímetros a 2 metros. E, realmente, vocês viram que vem mesmo, né? Vem de tudo que é tamanho. Mas, como eu disse, mesmo 60 centímetros, dá pra gente fazer uma blusinha. Depende da pessoa, dá pra fazer até uma saia. Então, dá pra aproveitar bastante os retalhos, tá? é Bom, se ficar alguma dúvida ainda, ó, pra entrar aqui no grupo falar com ela pelo WhatsApp, só você clicar aqui, olha, que aparece, e aí você fala direto com ela pelo WhatsApp, tá aqui o número dela, tá? Até tela fica um pouquinho com os risquinhos aqui, porque como eu tô gravando direto do computador, acontece isso, tá? Mas, gente, fica, ficou alguma dúvida, já manda um WhatsApp direto lá pro pessoal, que eles respondem vocês direto, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham também, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, ok? Bom pessoal, eu espero muito que tenha ajudado vocês e esclarecido todas as dúvidas sobre as caixas de retalho lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. Mesmo se ficou, mesmo se ainda ficou alguma dúvida, é só vocês entrarem em contato direto com eles lá pelo site ou pelo WhatsApp, que eles respondem vocês super rapidinho e esclarecem todas as dúvidas. Essas são as caixas de retalho, como eu mostrei pra vocês, mas se você não quiser comprar a caixa de retalho, ela vende tecido, tá, por metro, e também vende retalho avulso, mas aí é só pelo grupo do WhatsApp, então você tem que fazer parte do grupo do WhatsApp. Então, é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu espero, então, as sugestões de vocês pra gente tá fazendo as peças aqui, e num próximo vídeo aí a gente já vem com alguma das peças aqui, que vocês escolheram para gente confeccionar com estes tecidos?